Oi pessoal, eu sou a Zoraide, professora do Departamento de Ciências Econômicas é, da Unicentro, e vou trabalhar com vocês a disciplina de Macroeconomia no curso de Administração Pública. É, eu vou mostrar aqui para vocês como é que está feita a nossa disciplina, para que vocês possam acompanhar melhor na questão do, da disciplina e do próprio curso. Tá? A, nós temos três unidades de autoestudo. Então, na primeira unidade de autoestudo, a gente vai trabalhar a introdução à macroeconomia e a contabilidade nacional. Nós vamos passar só um pouco pela contabilidade nacional para entender como é que ela está inserida dentro da macroeconomia. É, nós temos aqui na nossa página os vídeos né, sobre uma introdução à contabilidade nacional. Nós temos o e-book de macroeconomia, que é esse do RENIC que ele é um e-book que foi usado principalmente para elaborar as questões da prova então se vocês clicarem aqui vocês vão ver que a prova que a, a, o e-book está aqui com todas é, é, completo e vocês podem utilizar fazer a leitura do e-book para facilitar para vocês na questão da prova então quem quiser só ler o e-book não tem problema algum quem quiser só assistir os vídeos também não tem problema algum, porque está tudo bem explicado. Eu aconselho vocês fazerem um acompanhamento que pelo e-book, tá? Que são 260 páginas, mas é um e-book bem elaborado e bem fácil de entendimento. Voltando à nossa página, aqui nós temos aqui outro vídeo de introdução à macroeconomia, dentro da unidade de autoestudo 1. Na unidade de autoestudo 2, a gente vai tratar do modelo ISLM, do modelo de oferta agregada e demanda agregada. Também nós temos aqui, né, os nossos vídeos destacando e comentando tudo sobre o ISLM. Também na Mediateca nós vamos ter a mesma coisa, o livro do Henrique, para vocês acompanharem toda a disciplina. Aqui é o e-book de macroeconomia, né, que nós fizemos. Aqui é o e-book de macroeconomia também do Henrique, para vocês que cl clicarem e acessarem. Então, nós temos uns vídeos complementares, esses vídeos são para complementar os estudos de vocês, sobre o modelo ISLM. Na unidade de autoestudo 3, nós vamos falar sobre inflação, desemprego e políticas econômicas. Então, aqui também nós temos os vídeos, para vocês acompanharem as discussões. E os vídeos complementares e o vídeo complementar que vai ajudar vocês também a compreensão da disciplina. Assim, é necessário eu assistir todos os vídeos? É, eu posso só ler, só ler o livro? Pode, não tem problema algum. Então a opção de estudo é de vocês, tá? Nós temos na, na aprendizagem colaborativa é, uma atividade. Essa atividade é atividade de fórum. Nós teremos apenas uma única pergunta aqui que vocês que a gente que vocês podem colocar no fórum de discussão, a resposta, e que será acompanhado pelos nossos tutores. Nós temos no próximo aba, aqui, nós temos a aprendizagem baseada em pesquisa. A aprendizagem baseada em pesquisa, nós temos também uma pesquisa, que vocês vão, vão escrever um resumo, vai realizar um resumo, comentando os problemas econômicos brasileiros e os planos econômicos aplicados para a correção dele. É, esse aqui, é, eu coloquei, né, o, o formato como é que vocês vão ter que fazer essa, esse resumo. Aqui, aplic, é, clicando no link, vocês vão acessar o modelo. E também vocês terão alguns auxílios, o auxílio dos tutores, tá? E nós vamos, é, essas questões aqui, não vai ficar difícil de vocês fazerem depois, porque são coisas que nós vamos discutir lá na nossa roda de conversa. Então, nós teremos a nossa roda de conversa no dia 9 e no dia 16. E dia 23, nós teremos a web ali para tirar dúvida, para tirar as dúvidas de vocês. Então, nós vamos conversando ao longo da disciplina. É, agradeço a todos, desde já a participação e conto com a colaboração e ajuda de vocês. O que precisar, estamos à disposição. Obrigada.